E agora vocês vão ouvir o resultado. Escute aí, presta atenção nesse áudio. Foi separado as melhores cantadas aqui do terceira nota do pássaro que ele me enviou, né? Ele me enviou isso aqui através de um vídeo que ele gravou. E então a gente fez a limpeza, tiramos o arquivo de áudio e colocamos aqui uma sequência com 30 minutos de canto. E depois eu sugeri para ele, coloquei aqui 15 minutos de silêncio, total silêncio. Então ele vai tocar 30 minutos de canto, 15 de silêncio. E aí vai ensinar o pássaro dele a aprender a cantar o canto de terceira nota. Muito bacana, muito legal. Boa tarde, meu querido né? E aí, tá podendo falar aí no momento aí, tá tranquilo? Posso sim posso sim. Olha aí a tela aí no celular, você tá vendo aí é, o meu monitor, você tá vendo aí? Tô vendo. Aí aproveitando aí, aproveitando que eu tô aqui é, conversando contigo, deixa eu te conhecer um pouquinho melhor aí, quero saber aí qual é o teu nome, de que lugar que você tá falando. E qual os pássaros que você tem no momento, hoje? Não, tranquilo. filho, meu nome é Fábio, hoje em dia eu tenho e vi pai. Ô, ô, ô, ô, Fábio, você tá falando de que lugar? Interato. Esse arquivo aqui que você tá vendo aí na tela foi tirado de um vídeo, né, que você me mandou, não é Isso. Isso. Esse vídeo aí se trata de, de, de qual passa? Fala, fala um pouquinho da história desse vídeo aí. Ah, esse aí é um colega que eu tinha aqui desde Margo, só que é o seguinte, ele foi da terceira nota. Só que ele não todo ele dava terceira nota, ele começou a cortar muito, entendeu? Aí o filhote dele, inclusive, começou a pegar o mesmo tanto dele. Aí eu tive que tentar desfazer dele e fazer isso aí. Ele não, nem todo ele estava. Saiu como terceiro, entendeu? Ah. Aí eu tive que fazer dentro do presente isso aí, porque começou a cortar bastante no vídeo aí, não mostra ele cortando. Agora tem um vídeo tenho, aqui eu no tenho, que ele corta bastante, entendeu? Né? Tá certo. E a sua ideia principal com esse áudio que você me mandou, você quer fazer o que com ele? Isso, as melhores cantadas dele. Essa, essa cantada aí, a primeira, praticamente quase o vídeo todo que eu te mandei, ele tá fechando é a nota, graças. Entendeu? Só que essa daí foi as melhores quando que ele deu Quando ele tava bem, bem firme mesmo Aí depois ia ter uma, uma baixada, entendeu? Perfeito Eu quero que o último se continuar com esse, com aí com o filho dele, entendeu? Ó, oh, aqui, aqui só pra galera saber, é, tô explicando aqui pro pessoal né, Que esse, esse arquivo aqui a gente tirou de um vídeo que você tá explicando aí né Que era do teu coleiro que dava a terceira nota, enfim e tava com muito ruído, muito chiado, ó essa, essa aqui, essa primeira faixa que você tá vendo aqui É a faixa original, sem mexer, ó Tem muito chiado aqui, ó Ruído pra caramba Ó Você tá ouvindo bem aí? Tô, tô ouvindo E aqui é o áudio depois que eu limpei, ó Aqui depois que eu limpei, tá vendo, ó isso. Tá ouvindo bem? Eu arranquei todos os ruídos né, que tava, aquele chiado todo, como tá aqui ó, no áudio original, ó, tá vendo? Ó? Eu Arranquei todo esse ruído aqui, tirei tudo. Isso aqui eu vou até fechar que já não precisa mais. Agora vamos montar vamos montar a sequência. Você não vai querer nenhum corte, não, né? Não. Você já cria coleira há muito tempo? Já não? Muito tempo, desde os 12 anos. Antigamente a gente criava bastante, era tudo normal, né? Aí, agora, pela frente aqui, vai fazer uns 4 anos que eu conheci o coleira da terceira nota. Até mesmo aqui, primeiramente, eu acho que a gente conheceu o coleira da terceira nota, eu conheci com um amigo meu, o Grato, né? Aqui na região mesmo foi... Mas primeiro assim, tirar a colê da terceira nota foi nós. É apaixonante, né? Apaixonante né? É, não, tem, não tem coisa melhor. É, o, terce, o terceira nota já não, não serve muito para torneio, né? Os caras gostam mais do quarta canto, né? Isso, é só, pra, é só pra curtir mesmo. Você tem uma colê até na sua sala aí, no seu.. na sua residência, só pra você curtir mesmo cara para papo, a verdade, para você, o meu sinal é que está escutando praticamente assim, ó, quando eles, como eles estão tudo em muda agora, eu estou deixando praticamente de noite, mas bem baixo, entendeu? Aí agora quando eles terminam a sair da muda, eu deixo tipo assim, que ligo 5 horas da manhã e desligo 9 horas da noite, entendeu? Oh, vamos, vamos fazer, eu vou fazer uma montagem aqui para você assim, ó, vou colocar 30 minutos tocando, 15 de silêncio, pode ser? É um padrãozinho que eu sempre coloco aqui, que fica muito bom para a galera, os camaradas tudo gostam. Aí quando ele chega aqui no final, que ele termina o silêncio, ele volta aqui de novo para o começo, e o pássaro é, volta a escutar tudo de novo. E agora vocês vão ouvir o resultado, escute aí, presta atenção nesse áudio.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 E aí vai ensinar o pássaro dele a aprender a cantar o canto de terceira nota, muito bacana, muito legal. Olha só, quero te agradecer, deixa eu te agradecer por você ter vindo aqui a acompanhar aqui a nossa edição. Espero que você tenha gostado. Queria que você falasse aí o que, é que você achou, o que é que você. Se você gostou aí do trabalho aí, fala aí pra nós. Aí. Gostei, gostei do trabalho. Quero parabenizar aí a atenção. Trabalho muito bem feito. Se eu puder indicar aí. Beleza? Indico porque... A dedicação eu gostei muito do trabalho e pelas... Tipo assim, ele... ele tipo assim, ele... Deu uma dica a mais do que eu achei que eu precisava, entendeu? Muito bacana mesmo. Gostei do serviço aí, trabalho bem feito. Parabéns. Obrigado. Para encerrar mais uma vez aí fala o teu nome, de que lugar que você está falando e quantos pássaros você tem, só para ficar registrado aqui para a gente ver aí depois o seu comentário aí. Gostinho. Meu nome é Fábio, estou de Interlagos aqui, Sérgio de Interlagos aqui, de parte de Jogos No momento eu estou com um toleramento para ter uns seis filhotes e um bigodinho pardo também que eu estou ensinando em cartão de terceira alta. O meu... É o pai dos filhotes, mesmo assim, que eu tive que desfazer porque ele começou a cortar muito o canto, inclusive esse canto aí que eu mudei, que o nosso amigo aí fez um excelente trabalho. Eu espero que, por esse excelente trabalho aí, ensine os filhotes aí a não cortar o canto que meu pai estava cortando, entendeu? É o aparelho, né? Como ele vai estar tá tocando o canto sem os cortes, a tendência do filhote a aprender o canto perfeito é melhor, né? É, o, o aparelho, né? Porque o pássaro ao vivo, o pássaro quando ele está cantando ao vivo, ele realmente ele dá o corte de canto, né? É normal, né? É normal, porque vocês. Eu... Eu tenho que para mim ter um pássaro terceiro na nota, eu tenho que dar a coisa mais substancial, entendeu? Pois é, rapaz, é isso mesmo. Você falou aí algo bem interessante. E o bom de tudo é que você entendeu que se você tem um pássaro que tá cortando e você tá ensinando para filhotes novos, né? Ou seja, você tem que ter um, um equipamento mecânico para tocar esse canto aí para eles sem os cortes, né? Senão o filhote aprende e aprende mesmo, né? Isso, é aprende mesmo. Isso. Porque, tipo assim, se você pega um coleiro aí e começa a filmar muito, ele não presta atenção no campo. Entendeu? E como eu já tenho meus filhotes que já estão dando terceira, mas não está que nem o pai aí. Porque são filhotes ainda, não está definido, entendeu? Aí ainda é pode ser que com esse outro aí no aparelhos que eu tenho, pode ser que melhore mais fácil, entendeu? Agora se eu continuasse com o pai dele. Ele ia começar a vibrar bastante no pai. Não, isso é verdade, isso é verdade. O, o, o filhote, né, quando ele é muito novo, você tem que esperar ele firmar o canto primeiro para poder para poder você puxar, para poder você abrir ele, né? Senão ele vai começar isso. cantando errado, vai atropelar tudo e não fica bom, né? Não, não. Principalmente para quem quer fazer o terceira nota, que é um canto é mais difícil né diga-se de passagem é mais difícil do filhote pegar né é mais difícil, é, é difícil pra caramba, é, eu até falo, hoje em dia tem muita gente que desiste por causa isso aí, porque leva até. leva ó oh, Fábio, mas você tá indo pelo caminho certo, deixa eu te falar, você tá indo pelo caminho certo, você tá fazendo uma, uma boa edição e o bacana de tudo que você preservou, rapaz, uma gravação aí de um pássaro seu cantando bem, que é importante, né? Você preservou, você conseguiu preservar ele cantando com a voz boa, uma voz bem gravada, né? E aí você pode ter aí, para os teus filhotes, né? Esse mesmo canto que você já gosta, né? Você pode continuar com, esse mesmo, com essa mesma linhagem de canto, né? Sim, sim. É, é, é o que eu quero, entendeu? Eu gosto, eu gosto muito desse canto dele. Esse aí eu adquiri ele veio até de longe. Eu adquiri esse aí de um amigo meu, ele praticamente quando ele veio pra cá ele tava desse jeito aí. Todos os cantos terceira nota. Aí não, ele morava em apartamento. Aí lá ele só ficava assim, ele não via mato, não via nada, aí ele veio pra cá onde eu moro e ele começou a dar essas mameladas no canto, entendeu? É, ainda bem que você. Ainda bem que você já entendeu que quem estragou o pássaro foi você, pelo teu, pelo teu ambiente também, como você está explicando, né? pelo fato de você ter bastante natureza aí. E você com certeza deve ter muita fêmea e muito filhote por aí também, né? Sim. ele o limércio mais que eu não quero, aparece a fêmea, aparece filhote, entendeu? Aham. Uhum. É, é normal, a gente pode falar assim, é, é, do, é do animal, né? Claro, claro, claro. É. E também uma troca de ambiente, normalmente acontece isso mesmo, né? Uma troca de ambiente, assim, e ainda mais um ambiente brusco, né? Como no caso ele era acostumado com apartamento e foi para a natureza. Ou seja, realmente ele vai mudar o comportamento, é, na... é muito natural isso aí. <risos> Meu parceiro, que bom, muito obrigado por você ter me dado aí, é, o privilégio de te conhecer aqui pelo, pelo WhatsApp, pelo vídeo. A gente tá aqui nós dois aqui, depois eu te mostro aí. Entra no meu canal que depois você vai ver esse vídeo, eu vou colocar lá. E um detalhe, hein? hoje à noite, hoje à noite eu vou estar tá, é, entrevistando um amigo nosso aí, criador de Curiol, Vitor Padovan Hoje às 7 horas da noite eu vou estar tá com ele aqui ao vivo, entendeu? Aí se você quiser fazer uma presença aí, pode chegar que a gente tá junto. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. É, é, é. E... E se você puder obrigado. indicar se você puder indicar aí a nossa, a nossa edição, se você puder indicar o nosso trabalho, eu tenho o, o, o privilégio aqui de, de, de receber a sua indicação, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e boa certeza. tarde. Eu que agradeço aí, com certeza vou indicar muito aí, eu tenho vários amigos aí que gostam de poder, Cuió, eu vou indicar, porque excelente trabalho aí, eu que agradeço aí pela atenção e carinho. Só para te falar, eu vou subir esses arquivos para o servidor e vou te mandar um link, né? Vou te mandar o um link para você baixar. Só mais uma informação que eu tenho que te passar: esses arquivos eles foram gravados é, em WAV, é, em 44.1 QHZ, 16 bits em WAV, e eu vou fazer o um mesmo arquivo idêntico em também MP3 com 320 kbps, tudo isso em alta frequência. E por eles serem em alta frequência, você tem que fazer o seguinte, você baixa eles e coloca eles em um cartão de memória ou um pendrive que seja original. É importante que, esses, que, esse, que, esse, que esse dispositivo, cartão de memória ou pendrive, seja original, por causa que se ele não for original, ele não roda pelo tamanho do arquivo, pela qualidade, a frequência que o arquivo fica. Tá? Tem que ser cartão de memória ou pendrive original. Você, você baixa aí no teu computador, salva numa pasta e joga no pendrive, joga no cartão de memória. E aí você faz o uso aí nos teus aparelhos. Isso aí. Positivo. Beleza. Um abraço. Boa tarde.